Hoje eu vim contar um pouquinho sobre o um encontro que existe aqui no Rio de Janeiro, chamado EPSA, Encontro de Blogueiras. Vem que eu vou te contar e vou te mostrar algumas coisas que eu recebi. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40. Uma das coisas mais importantes para quem é digital influencer é estar atento a todo e qualquer tipo de novidade. Participar de feiras e encontros é super importante primeiro para você ter contato com as marcas e segundo para você ter contato com o próprio meio, porque é através desses encontros que a gente troca informação, que a gente faz o network, que a gente faz novas amizades, que a gente troca figurinhas, então teve esse encontro chamado EPSA, é um encontro super importante que tem aqui no Rio de Janeiro e eu participei pela, pelo segundo ano e fui uma das finalistas do EBSA Awards. Eu participei da categoria moda e look do dia e fui uma das três finalistas. Assim, foi pra mim uma grande alegria saber que eu fui uma das escolhidas. Eu fiquei super feliz, muito feliz mesmo. Infelizmente, eu não ganhei, não fui a ganhadora. Só o fato de eu ter ficado entre as finalistas eu já fiquei super feliz e para mim já foi como se eu tivesse ganhado realmente o prêmio além de troca de informações eu consegui também conversar muito com as marcas conhecer os lançamentos saber o que cada marca tem de proposta de produto o que está vindo em novo no mercado tem muita coisa que está vindo e que a gente já pega em primeira mão para poder estar conhecendo assim louco, falando exatamente com a marca sobre o detalhe do produto. Então eu vou te mostrar alguns produtos que eu ganhei para testar e para conhecer. E o que eu vou te mostrar são um lançamento da Kert. Ela tá lançando esses três aqui, ó. São condicionadores concentrados. Então você tem um para cada objetivo. Então esse aqui olha, ele é nutrição intensiva, tem um para hidratação e esse aqui é para reconstrução. Quem faz cronograma capilar já tem aqui um kit fabuloso e o mais legal é que você só gasta 3 minutos para usar. Essas amostrinhas eu costumo testar e mostrar lá no stories do Instagram. Até assim como uma primeira opinião Como funciona Não dá pra fazer resenha Porque realmente resenha é um, algo mais profundo Um estudo mais detalhado E com a amostra realmente não, não funciona Pelo menos pra mim eu não faço Outro produto da, da Gnou É esse aqui É esse produto que eu tava super, super curiosa Vi que essa marca aqui é uma marca nova Eles ofereceram esse kit aqui de shampoo e condicionador e esse kit é para cachos com, formas, com forma perfeita, balanço natural sem frizz e disciplinados uma outra marca nova também que eu achei muito legal com uma proposta bem bacana é a Delara a Delara ofereceu essa amostrinha aqui que é a Bioplastia, sem parabéns, máscara efeito liso. Outro produto que ela me ofereceu é essa máscara aqui capilar. Essa máscara, ela tem, para cabelos sempre danificados... Cacheados, quimicamente tratados e tingidos Na verdade aqui o cacheado Eu posso até estar tá usando Porque a gente sabe que tem produtos para cabelo cacheado Que ele tem um poder de nutrição E de humitação muito alta Então depois eu vou mostrar pra vocês E vou contar sobre a Delara A Beleza fez um processo é, De cadastro prévio Para as blogueiras que iriam participar E na, nesse cadastro A gente iria ganhar um lançamento Que é esse potão Aqui da Novex que é o lançamento da blogueira Evelyn Reglin, um 1kg de produto. E juntamente com esse produto, eu ganhei, olha que maravilha, gente, a tinta que eu uso, Max E o mais legal é que eu não uso essa, exatamente essas cores, eu utilizo cor bem parecida. Eu uso a chocolate com a castanho escuro, né? Castanho médio, não, castanho claro. Então olha, eu vou fazer, vou fazer a utilização dessa cor, vou fazer a minha misturinha, né? Que eu adoro fazer essa alquimia para dar, para funcionar. Depois eu vou usar essas duas e vou contar pra você. A Plankton é uma marca que está sempre presente nesses eventos. Ela é incrível, tem produtos incríveis. Já resenhei uh, uma máscara da da Plankton. Depois dá uma olhadinha aqui em cima. Eu ganhei. Dois, dois tipos de amostra. Ganhei esse creminho da hora, que é um creminho de 3 minutos, super creme restaurador. E também esse, essa dupla aqui, ó, que é shampoo e condicionador, fortalecedor, capilar, cresce madeixas. E também veio esse, esse creminho, que ele é efeito teia, ó. Aquele, aquele efeito que faz aquela colinha. Bem cheirosinho também, esse aqui tem, tem cheiro de cabelo lavado, limpo, cheiroso, não é cheiro doce. Então esse aqui é o creminho da hora, 3 minutos, nada como coisinha rápida, né? E por último eu queria te mostrar uma marca que eu conheci, que eu fiquei muito, muito encantada com ela. Que é essa aqui, ó? É a B5 Ativos Naturais. O nome já diz: os seus produtos se baseiam em ativos naturais. Então, olha, não tem corante, não tem parabéns, não tem sulfato. Não... A proposta é: são produtos realmente naturais. Então, eles têm: veio esse hidratante aqui de mão, e veio mais legal, essa base fortalecedora de unhas. E você. Ele ela é a base de água. Então você cheira o produto. Você sente não tem cheia de nada. Cheia de nada. Então, assim, você já começa a ver que realmente o produto tem uma proposta legal. Resta o uso. Ganhei também essa, esse sabonete aqui. Que é um sabonete de argila negra. Com provitamina B5. E ele tem, assim, vários ativos aqui que é desintoxicante para a pele, então olha. Queria te dizer que tem muita coisa legal para eu testar, pra eu mostrar depois. Fiquei super curiosa. As propostas foram muito boas e com um mercado com muita opção para quem gosta de produtos naturais, para quem gosta do cabelo cacheado, para quem gosta do cabelo liso, para quem gosta de tratar é isso, muita coisa bacana que eu quero trazer pra você, pra te atualizar. Então é isso, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal Mulher Mais 40, se inscreva. Clica no botão vermelho aqui embaixo e vem fazer parte do canal. Olha, se você tem aquela amiga que tá por fora das novidades, que não tá sabendo dos lançamentos, compartilhe esse vídeo com ela. Dá uma, bota ela ligada aí, porque tem coisa no mercado que vai chegar e de repente pode ser aquele produto que ela tá precisando para aquele trato nela, tá bom? Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!